Nunca fizemos nenhum tipo de vídeo assim, porque nunca encontramos algo que realmente funcionasse com a gente. E agora tá funcionando. E se tá funcionando pra gente, nós queremos compartilhar com vocês, que são nossos irmãos brasileiros. E agora vocês entendem o porquê do nosso sumiço. Meu canal, tudo bem? Fala <risos> pessoal, beleza com vocês? Então estamos aqui mais uma vez em Santiago de Panamá. Mais uma vez não! Depois de muito tempo, precisamos pedir desculpas a vocês, o porquê por isso, mas tudo tem um motivo, tudo tem um porquê e vocês vão ficar sabendo. Exatamente. E a gente está aqui mais uma vez conversando com vocês, porque passamos aí por uma fase complicada na vida de todo mundo, passando por uma fase aí no mundo onde tivemos que nos virar. A gente tem uma, uma história no Brasil, a qual a gente vendeu tudo para gente poder fazer uma, uma nova trajetória aqui em Panamá para poder tentar uma coisa melhor pelos nossos filhos, pela nossa vida. E hoje, graças ao Pai, conseguimos passar por esse turbilhão. Sabemos que o Brasil hoje está numa condição bem complicada, né filha? E estamos querendo, como tentamos fazer no Brasil... Vamos. Vem pra gente aqui, pessoal. Vem pra gente aqui. Vamos usar um pouco dessa um pouco daqui de perto da estrada. Dá um pouco de barulho. Vai ficar um pouco escuro aqui, mas vai ficar um pouco melhor, né? Então, queremos passar para vocês aqui um pouco do que a gente passou por aqui, para vocês poderem entender como que também é possível vocês chegarem em um outro país, num local onde você nunca esteve na vida e até ganhar em dólar. Direto da sua casa, você poder ter uma condição de fazer algo melhor por você, pela sua família, sem você ter que se preocupar com complicações que estão acontecendo no país atualmente. Aqui em Panamá, para quem ainda não conhece, é um país que tem uma proteção dos Estados Unidos, é um país que se recebe em dólar, mas não estou falando com vocês de emprego, estou falando com vocês de vocês conseguirem fazer, viver aqui ganhar dinheiro aqui ou em qualquer lugar que vocês estejam escolhendo também se depende de repente for para um outro local também tem condições e nós passamos por essa fase estamos hoje numa fase ao qual estamos colhendo os frutos de um trabalho árduo porém gratificante não é a gente não está aqui para falar para vocês ah vou ensinar vocês a ganhar dinheiro fácil isso não existe ok isso não existe a Verônica pode falar melhor porque ela que iniciou um projeto de vida aqui para trazer uma estabilidade financeira para a gente, ao qual nós estamos construindo, vamos alcançar o nosso patamar, mas já estamos num caminho para poder alcançar esse patamar e aproveitei para poder falar com ela, vamos, vamos compartilhar essa informação, vamos compartilhar. E ela tem trabalhado muito nisso e eu também tenho trabalhado muito nisso, estamos alcançando esse patamar e queremos deixar essa mensagem para vocês aqui, para vocês também entenderem como é que, que pode... Você pode viver em Panamá e você pode ganhar em dólar, direto da sua casa, pela internet. Então se você, de repente, quer investir num negócio físico ou num negócio online, como estamos conversando com vocês, que é o que nós estamos investindo agora e é a oportunidade que estamos trazendo para vocês, observe o Panamá de uma forma diferente. Porque aqui a vida é estável, aqui a vida é tranquila, não tem violência como tem no Brasil. Existe Em qualquer lugar existe violência, mas não tem violência como tem no Brasil. Se vocês quiserem saber um pouco mais do Panamá, inscreva aqui na descrição. O vai estar fazendo vídeos aqui comentando o que vocês querem saber. Se você quiser saber mais dessa oportunidade que estamos apresentando a vocês, aqui na descrição tem o um link. Vocês clicam ali, acessam e vocês vão ver tudo o que vocês precisam saber para poder morar em Panamá e ganhar dólar direto da sua casa sem precisar aparecer no conforto, entendeu? Só que nada é fácil. Não existe coisa fácil na internet. Se você vê coisa fácil, foge Pode. que chuta que é macumba, como eu gosto de dizer. Requer esforço e dedicação. E perseverança também. Demais, gente, demais. Se você quiser ter sucesso, se não Estamos logrando êxito. para Sim. os amigos que acompanham nosso canal aí, creio que a Verônica vai começar porque eu tô, eu estou bem envolvido nessa, nessa, nessa, nesse trabalho online. Verônica também tá e essa oportunidade que estamos mostrando para vocês aqui na, na, na descrição, que tem ali o link, vocês vão entrar lá, vocês vão acessar, vão ver qual que é, me ajudou muito a desempenhar esse trabalho, estamos logrando o êxito e o mesmo êxito que nós estamos logrando hoje, vocês sabem aqui que a gente tem o um canal já há 5 anos, mais ou menos, nunca fizemos nenhum tipo de vídeo assim porque nunca encontramos algo que realmente funcionasse com a gente. E agora está funcionando. E se está funcionando para a gente, nós queremos compartilhar com vocês que são nossos irmãos brasileiros. E agora vocês entendem o porquê do nosso sumiço? É a dedicação que está muito trabalho, tendo. muito trabalho para obter resultado, para obter sucesso. Que estamos alcançando sucesso pleno. Já estamos tendo sucesso, mas queremos sucesso pleno. Mas ainda assim, com o sucesso que já estamos adquirindo, já é o suficiente para indicar para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida. Coloque na descrição. Se quiser conhecer a oportunidade, link na descrição também. Descrição não, coloca dúvida no comentário. Se quiser conhecer a oportunidade, link na descrição. E também fixado no primeiro comentário. Valeu? Em breve, mais um vídeo aí, a Verônica vai trazer para vocês. A Verônica está colocando vários vídeos curtos, mostrando para vocês também como é que funciona essa oportunidade. Se quiserem aprender, é só estudar e vir com a gente. Um abraço, pessoal.